Não tenho acesso, preciso me cadastrar primeiro, então não sou um usuário, registre-se no site, daí né? eu vou me tornar usuário. Tá? Então, ou eu clico aqui em cadastro, ou eu vou lá né, em cadastro direto, enfim, e começo então a fazer o meu cadastro. Tá? Então, aqui nome próprio, sobrenome, instituição que você está vinculado, o país, o e-mail, o nome que você quer como usuário, eu recomendo que você coloque o próprio e-mail né, como usuário, e a senha, confirma a senha, daí concorda com tudo, cadastra. Então você vai colocar né, como é o seu nome, né, o, o nome e o sobrenome. Importante destacar aqui, então, primeira parte é o nome, eu não altera nada, aí você vai para o contato, daí, então aqui nós temos o e-mail, então, no meu caso, alexandre.dota.puc.pr. Então, esse é o e-mail. Ele tem é, uma, uma comunicação interna de disparo de e-mail automático, as perguntas são feitas sobre o sistema, você pode mandar mensagem para o editor, para os avaliadores, enfim, tem toda uma comunicação. Então, como os, muitos e-mails são mandados é, automaticamente, então, é, como é que você vai assinar o seu e-mail? Então, no meu caso, como é que você quer assinar? Então, sempre coloque ali né, o seu nome completo, o, o e-mail de contato, repetindo, e aqui no meu caso, eu também coloquei o link para o meu currículo do Orcid, poderia ter colocado também o currículo Lattes, enfim, conforme, conforme você quer ser colocado ali né, naquele, naquela assinatura final do e-mail, nas comunicações que vão ser dadas, ele já vem todo automático. Depois aqui é o telefone, tá, a instituição que você está vinculado, então a instituição sempre é a universidade, tá, o um nome maior. E depois você coloca a cidade, o estado e o país, então Pontifício Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Tá? Aqui na sequência nós temos é, o endereço postal, eu não coloquei nada, não é obrigatório, mas se você quiser, coloca rua, o número da sua casa, apartamento, bairro, cidade, país, o autor e avaliador. Tá? Você pode colocar os três aí, mas é, no caso, como você vai submeter trabalho, você é autor. Mas eu sou os três, por exemplo. Né? E algumas centrais, né, no centrais na tua pesquisa, na tua vivência é acadêmica. Público, tá? é a autorização que você pode colocar do teu ORCID e do teu, teu currículo. Tá? Então, aqui você pode enviar um arquivo com foto, tá? veja lá o tamanho certinho, mas você coloca o teu currículo resumido aqui, tá? sempre dá maior titulação para o menor. Tá? Sempre dá maior titulação para o menor. Então, se você é doutor, começa com doutor, se você começa a né, fazer o teu, é, teu cadastro. O que eu faço submissão? Aqui no cantinho, né, então eu vou ter a opção ou editar novamente o meu perfil ou submissões, ou também alterar as línguas, né, ou sair. Mas nós estamos aqui em submissões. Daí então eu começo o processo de submissão, mas esse é o conteúdo para o próximo vídeo. Ok?